Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Então, analisando aqui, né, já está na cara, né? É uma questão de equivalência lógica. Só que é uma questão de equivalência lógica né, tradicional. É uma questão de equivalência lógica do C, então. Primeira etapa cumprida. Eu já sei o assunto da questão. Eu já sei o que o problema está pedindo. Agora, qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, técnica R. Você aprende lá no nosso curso. Estudar, revisar, exercitar. Então, você vai bater o olho e já sabe. Né? Então, falou em equivalência lógica do C, então... Já vem um mantra na tua cabeça, ó. Temos duas. Temos duas. Tem a equivalência 1 um, e temos aqui a equivalência 2. O que, que diz a equivalência 1? Um? Mantém o centrão na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Vamos lá. Mantém o centro na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Então, aplicando aqui a primeira regra, vamos ver se isso daí vai dar um samba. É né? uma tentativa. Você tenta a primeira, vai dar uma verificada. Se não tiver nada nas opções, você vai para a segunda. Né? Então, é uma tentativa. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira. Mantém o C então, na frase. Nega tudo. Beatriz for promovida, vai ficar Beatriz não será promovida. Ana será demitida, Ana não será demitida. Só que passei equivalente, não basta só negar, tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaremos com qual estrutura? Se Ana não, foi, não for demitida, então Beatriz não será promovida.